Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E finalmente dessa vez saiu o API Onde a gente não precisa mais fazer aquela gambiarra para fazer o traqueamento de purchase, initiate checkout, adição ao carrinho Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso Aparentemente só a Bripe é, ainda tem esse API Pela monetize eu dei uma revirada lá nas ferramentas e não achei Eu mandei mensagem para um dos gerentes lá, para verificar onde que a gente pode achar essa API. Como eu tenho um produto lá que está oculto, então eu tenho acesso ao gerente de produtos. Então eu perguntei para ele se realmente, é como que a gente faz na plataforma da Monetize. Na Bripe já saiu essa, essa API, onde a gente vai fazer algumas configurações aqui, eu vou mostrar um passo a passo para vocês aí na minha telinha. Eu acho que a minha foto, ela vai estar... Tá Deixa eu só ver aqui, a minha foto ela tá atrapalhando, mas ainda a gente tem aqui, ó, o pixel do Plus Hair, tá vendo que ele tá em vermelhinho O porquê disso, tá galera? Alguns pixel vai estar tá em vermelho dependendo da configuração que você for fazer No meu caso ele tá vermelho porque ele tá é, dando erro de duplicidade, o que que é isso galera? Eu tenho mais ou menos seis pixels meu diretamente no checkout, na minha página, é, no checkout, na né, geral, né que é o da plataforma de pagamento, e na página. Eu tenho seis pixels de backup. Por que disso? Porque quando cair qualquer pixel meu, eu tenho mais contingência. Eu não, não paro de, de anunciar, que nem se você não tiver uma contingência, tiver só um perfil só, e você acabar tomando bloqueio, você para de anunciar. Então, assim, eu tenho 6 pixels totalmente diferentes na minha página, tanto de page view, quanto no, é, no initiate checkout ali, no... Na página de pagamento, né? Então, por que disso é simplesmente contingência? Porque se eu tomar bloqueio, eu não vou parar de anunciar. Então, por isso que ele está vermelhinho, porque ele tá dando erro de duplicidade ali para mim. Tá, não quer dizer que tá errado, tá, galera. Ele tá dando erro porque quando um recebe um evento, vamos supor que uma pessoa recebe um evento, os outros seis é, é os outros cinco compartilha desse evento. Então, ele tá dando erro, tá falando que tá é, sendo duplicado ali o evento, tá, galera mas isso é normal, já verifiquei aqui com a galera que está tendo o mesmo problema. Por enquanto, isso está normal, ele está dando esse erro, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai lá para o processo de ativação da API, onde a gente não vai precisar mais fazer aquele traqueamento, onde eu ensinei burlando ali para você ter o purchase e o NTA Checkout, tá galera? Eu vou fazer um passo a passo aqui bem rapidinho para vocês, explicando o porquê. Agora a gente tem que usar esses parâmetros, tá? A gente vai é, fazer o API, configurar a API... E já é, configurar o domínio, que vocês têm que é, dar permissão para o domínio fazer esses eventos no seu pixel. Beleza, galera? Vamos lá para a tela aqui já. Eu vou pegar esse, esse pixel aqui, que faz um tempo já que eu já tinha criado ele só para fazer um teste. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, pixel matriz API. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui, ó, entrar nas configurações do pixel. tá? E lá embaixo, um pouquinho mais acima, ele vai estar tá aqui, ó, configurar manualmente. Para configurar o API de conversão, que nem eu expliquei para vocês, esse daqui não tem nada a ver com verificação de domínio, tá, galera? Isso daqui é para verificar é, os traqueamentos para a gente ter o traqueamento de purchase, initiate checkout, adição ao carrinho, que alguns sites tem, né? Aqui a gente só tem, trabalha com initiate checkout e purchase. Então a gente só vai adicionar esses dois eventos, tá, galera? Então você vai vir aqui, ó, criar um token. Eu vou criar um passo a passo aqui do zero com vocês, tá, galera? Do zero mesmo aqui. Aqui, ó, só ir avançando, avançando, avançando. Quando ele chegar nessa parte aqui, ó, ele vai pedir qual pixel que você quer fazer o token, tá? Que nem isso aqui, ó, pixel matriz API. Vamos dar evento ele vai pedir para girar um token. O que que a gente vai fazer? A princípio, é somente isso até agora aqui no gerenciador de eventos. Na, a próximo, próximo passo a gente vai para a Bripe, tá, galera? Então eu vou aqui, ó, copiar. Ele já copiou. Eu já tô com a Bripe aqui aberta. Então a gente vai vir aqui, ó ferramentas, tá vendo aqui? Ferramentas, pixel. Ele vai abrir essa aba aqui e a gente vai adicionar um novo pixel, tá galera? Deixa ele só carregar aqui. Ele tá carregando aqui a página. O que, que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo pixel do zero aqui, um passo a passo como você estiver, é, estiver fazendo o seu pixel da maneira correta, tá galera? Antigamente era só criar o pixel, colocar aqui e acabou. Agora aqui a gente vai colocar um, um pixel com... Um, com token, tá? Pixel é, API, tá galera? Pixel API, aqui onde que eu quero ser usado, eu vou colocar aqui um checkout padrão do produto que eu tô vendendo, aqui a campanha que eu tô utilizando ele, aqui vocês podem fazer do jeito que quiser, pode deixar sem coisa, vou, não vou marcar o boleto, aqui, aqui galera, aqui é importante, ó, onde que você quer marcar o pixel? Somente no Purchase ou Purchase e Initiate Checkout. Eu recomendo que vocês marquem os dois, tá? As duas aqui, ó. Marcou. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, token de acesso. Você vai colocar o token, tá? E aqui o ID do pixel. A gente vai voltar lá e pegar o pixel. Hum, aí, deixa eu só avançar aqui. Concluir. Visão geral. Volta lá. E aqui a gente vai marcar o pixel, tá galera? A ordem aqui não altera muita coisa, tá bom? Beleza, deixa eu só ver se está tudo certinho. Avançar. Tá aguardando aqui uns dados. Então, assim, galera, aparentemente a gente já configurou. Só que agora a gente tem que dar. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Pixel ativo, plataforma Facebook, beleza? Aqui já tá tudo redondo. Agora a gente volta para cá, tá, galera? Configurações novamente. E aqui, agora aqui, ó, permissões de tráfego, tá, galera? A gente vai ter que dar permissões. Eu não sei se eu vou conseguir colocar manualmente, mas é Bripe. Opa, deixa eu só colocar aqui, bripe.com. Por que, que a gente tem que dar permissão aqui para a Bripe? Porque ela envia é, a seguinte informação para o nosso, nosso pixel ali. Ó, essa pessoa aqui com esse traqueamento chegou no checkout. Essa pessoa aqui, ela, ela fez a compra no seu site. Ó, Essa daqui, ela começou a preencher seu site, que nem né, a gente tem abandono de carrinho, por cheio checkout, é, adição ao carrinho, eu já falei, acho que já. Então, ela tem vários eventos ali no final da página, onde que ela chega para colocar os dados, tá galera? Então, o Facebook, ele tem que pedir, falar para aquele site que está mandando esse evento ter a permissão. Por isso que a gente tem que é, adicionar aqui é, a permissão. Provavelmente, assim que você subir esse evento, ele vai dar o, o site que está gerando isso também. que né, Se você colocar o pixel no page view, que seria na sua página de vendas ele vai precisar dessa permissão também tá galera então não esqueça de dar permissão para você ter o page view initiate checkout purchase adição ao carrinho é carrinho abandonado então para você ter esses eventos você tem que permitir esses sites aqui tá galera então vamos lá avançar confirmar ó ele já adicionou aqui ó tio adicionar até aqui o outro Eu vou adicionar os dois, que eu vou usar esse pixel também, tá, galera? Então, ele tá aqui, ó. Adicionei, ó. Bripe.com é, e subdomínios. Todo, tudo que tiver depois de bripe.com ele vai adicionar, vai deixar permissão também. Tudo que tiver de plushair.com.br, depois, barra alguma coisa, barra amostra, barra advertorial, ele vai deixar todos os pixels, tá? A gente só adiciona o pixel... É o pixel, não. Só adiciona o domínio raiz ali, que é o .com.br... E tudo que tiver depois é subdomínio, então tudo que vier depois a gente tem API. Praticamente já está funcionando perfeitamente, tá galera? É, ele só não vai ter evento aqui, eu só não vou mostrar para vocês como configura o evento, porque ele não está recebendo, eu não configurei ele em lugar nenhum ainda. Ele só está na campanha, então aparentemente daqui a uns 30 minutos, 40 minutos, que tiver começando a receber evento... Você pode ir lá na gestão de evento e configurar o evento normal. Tanto de purchase, quanto de checkout. E aí galera, uma pausadinha aqui para o vídeo rapidinho. Então, do vídeo que eu gravei. Até essa data que eu tô gravando, esse trechinho aqui para vocês, demorou aproximadamente 13 horas, tá, galera? Eu vou deixar um print passando... é, passando não. Vou deixar um print mostrando o procedimento que ficou ali pra mim, enquanto eu fiz aquele procedimento de ativação pelo API, tá, galera? Ele já tá ativo aqui pra mim, então demorou mais ou menos ali por volta de 13 a 14 horas, até meio-dia, meio-dia e pouquinho, ainda tava pendente, tava a janelinha que eu vou estar tá mostrando aqui para vocês. Mas agora, galera, já tá aqui, ó. API e eu já posso escolher as duas conversão, tá, galera? Então, rapidinho, só para esse, esse trechinho aqui vai ser bem breve, onde eu estou explicando como que fazer é, ativação por API. Então, mais ou menos demorou... Esse procedimento que eu fiz desse vídeo demorou aproximadamente 13 horas para estar tá ativo a mensuração de evento tanto de initiate checkout e pushage. Como vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó. Início de finalização de compra e compra, tá, galera? Então, demorou aproximadamente... 13 horas, vamos colocar, arredondar para 15 horas, tá galera? Então, continuando com o vídeo, vai lá. Feito isso, galera, já vai tá estar re funcionando redondinho, galera. Não precisa de muita coisa, não precisa de copiar e colar aquele código que eu expliquei para vocês. Pega o código daqui, cola aqui, é, apaga esse número, depois que tiver ativo, ativa de novo. Então, assim, não precisa mais disso, pelo menos para a Bripe por enquanto, tá galera? Então, a gente já tem um API onde você copia o código do token do Pixel e joga no checkout da Bripe. Pronto, funcionou. Alguns cliques já vai estar tá funcionando redondinho. Só esperar cair o evento para ele começar a analisar, para ele falar assim, ó, ó já está disponível o purchase e está disponível o Initiate Checkout. Aí é só ativar ali na sua BM que você está anunciando, certo, galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?